E aí, pessoal, tranquilo, a gente já está no finalzinho da prova da ESA de 2020, né? Então, eu gostaria aqui de ir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar essa ideia aqui com amigos, amigas é, que estão aí tentando a prova da ESA. Isso aí é importante para a gente aqui, tá, pessoal? E a gente está, além dessa aqui, temos aí mais duas questões da prova da ESA 2020. Eu vou tentar resolver todas as provas da ESA desde 85. Eu já estou aí disponibilizando, na verdade já tem a prova de 1982, se não me engano. E a gente vai ficar mesclando entre as provas mais atuais e as provas antigas para o pessoal que está trabalhando com a matemática básica. Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos para a nossa questão de número 10. Fica aí. Bom, pessoal, vamos lá para a questão número 10. Ó. A água utilizada em uma residência é captada do rio para uma caixa d'água. Então, ó, ela é captada aqui para uma caixa d'água que está a 60 metros ali. Ó. Os ângulos formados pelas direções: de bomba, caixa d'água, residência, é de 60 graus. Bomba, caixa d'água, residência, 60 graus. Deixa eu já tô até desenhando aqui. Ó. E de 75 graus né, entre essa direção e a residência aqui. Então eu tenho 75 graus, conforme mostra a figura abaixo, beleza, tá bonitinho aqui. Para bombear água do mesmo ponto de captação, ó, daqui, diretamente para a residência, ele até ajudou a gente, ó. ele chamou isso aqui de X, é o valor que a gente precisa conhecer. Só que dependendo do problema, tá pessoal, isso aí vai de ano a ano, é, ele não vai dizer que aqui é o X, vai ser a interpretação. E a interpretação, o problema nos diz isso, ó. para bombear água do ponto de captação que é aqui, Diretamente para a residência aqui, então x, né, o valor que a gente quer é exatamente aqui. Ó. Quantos metros de tubulação são necessários? Qual o valor de x aqui? Tá? Então isso aqui é uma clássica questão de, da, da lei dos senos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque primeiro, a gente tem aqui um triângulo e o triângulo a gente tem dois lados conhecidos. O terceiro lado é fácil conhecer. 75 mais 60 dá quanto? Dá 135. Né? Então 180 menos 135 daria 45 graus. E porque eu digo para você que é uma clássica questão da lei dos senos? Porque para a lei dos senos eu tenho dois ângulos e tendo um desses lados né, opostos, aí, um dos lados opostos a um determinado ângulo, eu consigo encontrar o segundo lado desconhecido. Tá? Então, se eu tenho dois ângulos e um desses lados conhecidos, né, envolvendo esses ângulos, aí, é uma função, é uma lei, tá? é a lei dos senos. É uma clássica questão da lei dos senos. Se eu tivesse, pessoal valores desconhecidos dos lados, um deles né, sendo desconhecido na realidade, e um ângulo, aí eu vou para a lei dos cossenos. Se eu tivesse um ângulo, possivelmente eu ia utilizar a lei dos cossenos. Tá? Se eu tenho dois ângulos conhecidos, é quase certo que eu vou utilizar a lei dos senos. É o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho esse ângulo 45 e um valor aqui ó, do lado conhecido. Eu tenho um valor desconhecido, beleza, eu posso encontrar ele, porque eu tenho o ângulo oposto a ele também conhecido. E a gente sabe que X dividido pelo seno do ângulo oposto a X, que é um ângulo oposto, o um ângulo que não forma o lado X, é o 60 graus. Então, 60 vai ser igual ao 60, que é conhecido, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que não forma ele. Então, 45 graus. Tá aqui. Quem é seno de 60, pessoal? Seno de 60, 1, 2, 3, raiz de 3 por 2. Vai então, ficar assim. Ó. X dividido por raiz de 3 por 2. Vai ser igual a 60 metros dividido por 145, que é raiz de 2 por 2. Então, multiplicando mesmo pelos extremos aqui, ficaria assim. Ó, raiz de 2, ou melhor, x vezes raiz de 2 por 2 é igual a 60 vezes raiz de 3 por 2. 60 por 3 dá 2, né ou melhor, dá 30. Né? Então, eu poderia até apagar aqui, ó, porque 60 por 2 é igual a 30. Vou até apagar aqui, ó. ficaria igual a 30. Eu posso pegar esse 30, na realidade, e multiplicar por 2 aqui. Então, voltaria a ser 60. Estou fazendo tudo isso aqui para facilitar a nossa vida. Então, voltaria aqui a ser a 60. Beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui que x vai ser quem? 60 raiz de 3 dividido por raiz de 2. O, o problema ali é até bem, bem interessante, porque ele nos diz o seguinte, ó. Ele diz que raiz de 6, ele pede para você considerar como sendo 2,4. Aproximou ali, né? Aí você olha aqui diz, pô, mas não tem raiz de 6 aqui, o que é que eu vou fazer? Bom, a gente precisa lembrar de um detalhe muito importante. Quando eu tenho raiz no denominador, né? Isso é, é um problema. Isso tá? é um problema. A gente precisa racionalizar para eliminar essa raiz do denominador. Então, vamos continuar a nossa conta aqui, ó. Eu posso multiplicar aqui tanto o numerador quanto o denominador pelo próprio raiz de 2. Por quê? Porque com isso eu elimino aqui o raiz de 2 no denominador. Então, eu vou ter o seguinte, aqui, x é igual a 60 vezes, pessoal, mesmo índice, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, eu posso multiplicar os radicandos, 3 vezes 2 é 6. Beleza? transforma em uma raiz só. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, raiz de 4 é 2. ó 60 por 2 é 30. Então, eu ficarei com 30 vezes raiz de 6, mas raiz de 6, o problema diz que é 2,4. Se você pegar aí o 2,4 e multiplicar por 3... Vai dar 12, sobe 1, 3 vezes 2, 6, com 7, né? volta uma casa, tá? Ah, detalhe, eu coloquei, esqueci de colocar o zero aqui, né? Não é, 30, não é 3, é 30. Claro, então vai ficar aqui 72, né? Só multiplicar o zero aqui é como se fosse o 10, então vai para uma casa à frente. Então, vai ficar aqui, pessoal, igual a 72 metros. Então, o x aqui é 72, seria a letra A do meu problema. Tranquilo, pessoal, questãozinha aqui, ó, show de bola, trabalhou um pouco da nossa trigonometria, a lei dos senos, tá? É, e fique ligado que em 2021 pode ser que venha uma lei dos cossenos aí, tá? Então, tente resolver esse tipo de questão, esse tipo de problema, que de vez em quando está aparecendo aí na prova da Eva, Beleza? Então é isso. Vamos para a questão de número 11. Valeu!